da talk to me. Cara, eu tô aqui no Walmart e a gente tava procurando é, a parte de eletrônico. E a moça falou follow the sign. E olha o sign que ela falou aqui, ó. Movator. E eu falei, que porra é essa? Movator, é a escada rolante. E uma outra curiosidade, aqui no Canadá, todos os lugares que eu fui, não se diz restroom, se diz washroom. Em Toronto, por exemplo, onde eu tô, todos os lugares estavam... Como washroom. Legal né? Olha lá. Ó. Você vai lá no washroom e tem lá. Bom galerinha, eu tô aqui no Grill It Up. Um lugar que me apeteceu pelo cheiro de carne. Eu sou carnívoro. Vou mostrar para vocês aqui. Olha lá, ó. Grill It Up. Tá vendo? Tem um leaking sound aqui, ó. Grill it up. Tudo junto. Olha lá. As opções mix it up, ribs, costela, shrimp, que é o camarão chicken, tem steaks, tem tex-mex, essa coisa de shivers hotels, não sei como fala, ribs. Ai, professor, você é professor de inglês e não sabe? Não, nunca vi essa porra na vida. Portion kebab, mas acho que era kebab, hein? Olha, que top, mano. Deixa eu entrar na fila aqui. Galera, olha que legal, juntamos aqui no shopping, tá ali, ó. O Alexandre, aluno da Talk To Me, que mora aqui em, Portu em Portugal, aqui em Toronto. A Lu apareceu, é ela que é a Lu, tá, a A Rosana também tá ali, aliás, é por conta da Rosana que o, a, que o Alexandre me segue. E esse cara aqui que até agora não achou a mala. <risos> né? Pessoal, estamos aqui no, no carro do Alexandre. O que, que ele vai fazer pra nós? Vai quebrar nosso lugar que amanhã é feriado. Então ele vai levar a gente no lugar para comprar cerveja. Pra gente fazer um esqueminha amanhã. E olha que legal a água dele. Que tá no carro. Tem uma caixa aqui atrás. Ó. O oh, assim. um gelado, fi. Top. Não precisa de freezer, mas não. É. Ah, eu esqueci. Vou fazer um story em homenagem ao Eduardo. Ele é filho da Gisele. Uma seguidora aqui. Que mandou esse, esse recadinho aqui. Diz que ele fica pela casa inteira. E aí, galerinha da Top de me Que parece... Full Vilmirim Eduardo, o tio tá aqui, ó. Em, diretamente de Toronto, no Canadá, mandando um beijão pra você, tá? Obedeça a mamãe, ok? E continue aí, passando a Talk to Me pra todo mundo aí, pros seus amigos. E eu quero um vídeo seu, hein? Eu quero que você faça um vídeo, e aí, galerinha da Talk to Me, posse e marque aqui pra eu repostar, beleza? Fui, Pouco, Eduardo. Galeria da Talk to Me, aconteceu uma coisa muito importante. Eu preciso compartilhar com vocês. A mala That's do Luiz nice nice. chegou. Ah lá. E aí? Did your bag arrive? Yeah. Okay. Great. Great. Come on up. <risos> então a mala dele chegou aí. Bora, Luizão. Let's see how strong are you. Oh, I'm sorry. How strong you are. Ai. This bag. Ah. It's very heavy. Yes. Okay. Are you, heavy. are you happy now? Yes. Okay. Now I have clothes. You have clothes? Yes. Okay. So stop using my underwear now. Papai cueca. Fica fidental, no No, no, no. Okay man, let's celebrate. I don't know if Air Canada will ever. We will ever listen or watch this story but i need to tell you something thank you your work your job is outstanding you guys did everything that you guys could to get his luggage on time they told me that his bag would be here in 24 hours and it's here not in 24 hours but less than 48 hours and they have delivered the bag here at his home in his comfort thank you very much air canada okay beleza galerinha, um abraço air canada talk to me okay now the bag has arrived i'm gonna celebrate with a cold shot from Molson canadian beer It's a 6% beer, as you guys can see here. It's a really strong beer. And actually, it's reading right on the can. I don't know if you guys... Okay, strong beer. Let's see how it goes. E aí, pessoal? Boa noite. Bom, hoje o dia foi bem legal. Amanhã eu vou postar foto do Alexandre, da Sabrina, do Cauã, da Ayla, do Luiz, da Luana. Foi um dia muito, muito especial para mim saber que eu tenho pessoas que confiam no meu trabalho aqui mesmo do Canadá uma galera top que tem sido muito acolhedora simpática carinhoso comigo carinhoso preocupado comigo e mas amanhã eu falo mais sobre isso que hoje eu tô cansado amanhã aqui é feriado e se chama Family Day e amanhã eu falo mais sobre isso como vocês podem ver a minha voz tá indo embora é assim, quando eu fico cansado, ela vai ir embora e é isso. Hoje o dia foi bem legal, a gente passou um dia aí num lugarzinho que tava menos nove, tava muito frio, um vento. E não foi um, um, um dia legal para sair, passear, então a gente preferiu ir pro shopping. A gente foi comprar algumas coisas, o, graças a Deus a mala do Luiz chegou, chegou! E foi tudo bem, todo mundo viu aí e agora tá todo mundo tranquilo, né? Pessoal, olha que legal, quando a gente não tem a cultura né, de andar de metrô e de ônibus, no meu caso, por exemplo, eu estou aprendendo, na verdade, reaprendendo, né, lá em Portugal. E é uma coisa que me incomoda mesmo, e eu não tinha prestado atenção, que também incomodasse tantas pessoas, que é o caso da mochila nas costas das pessoas. Então, quando o metrô está lotado você entra com a sua mochila, sempre acaba batendo em alguém. Se a pessoa é mais baixa, você pode bater no ombro ou na cabeça de uma criança. E às vezes a mochila está pesada com um livro, com alguma coisa, né? E o legal é que eu tenho percebido nos metrôs, eu estou agora no metrô indo para casa, que existem algumas menções no, nos metrôs de pessoas que deixaram algum comentário no Twitter, né? Falando, eu vou mostrar para vocês agora que legal. Ai, que legal, pessoal. Tá ali, ó. Ela faz a menção da menina lá, o Flobby Buzzing, at, I swear, if one more person hits me on their backpack, on the hashtag TCC, então o que que é isso, né, ele tá falando ali, peraí, deixa eu dar mais um zoom aqui, peraí, aí, eu juro, se mais alguma pessoa me bater com sua mochila on the, aí corta, né, e acredito que, enfim, é isso, um negócio bem legal e eu já percebi que tem outros como é, eu não acredito pessoas acharem aceitável colocar os seus pés pés e sapatos sujos em um assento olha que legal esse aqui por exemplo ó por, why is it the people who have the worst taste in music are also the ones who don't own headphones #annoy por que que as pessoas que tem os piores custos musicais em música, também são aqueles que não têm os fones de ouvido. Anói, irritante. Faz sentido, né? Chega no metrô, fica usando, escutando música, por mais que seja a sua música, talvez não seja a das pessoas, né? Aí ah, tem o que você tem que fazer, ó. Please use your headphones and keep conversations quiet. E de quebra tem uma nevinha aí para vocês, aí olha que top! Beleza, né? Fica a dica aí!